E louvem o vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Podem sentar. Eu rezo a Deus, para que vocês nunca cheguem na minha idade. Porque quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão trocar tudo. Vai trocar dia, vai trocar... Ano vai trocar tudo. O São José que eu estou rezando hoje, de Anchieta, é amanhã, não é hoje. É que eu virei a página e não percebi. Então apaga o São José da cabeça de vocês e vamos para a semana do tempo comum. Está combinado? Deixa para São José para o dia de amanhã. São José Anchieta, viu disso? Por, por isso que você estava. Eu estava quase fazendo a Dirce engolir o São José lá na sacristia. Ela estava teimando comigo, não tem santo nenhum hoje, pra... tem sim. Então tá bom, então tá agora resolvida a situação. Muito bem. Gente boa, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar é bem propícia à nossa realidade justamente de cada dia. A primeira leitura nos chama muita atenção para a questão da importância de sermos pessoas coerentes na vida. Uma pessoa coerente é aquela pessoa que é, é firme naquilo que ela está pensando e a partir daquilo que ela está pensando, é também a sua determinação na vida, é também a sua ação na vida, principalmente quando as coisas são corretas, principalmente quando as coisas são certas. Por isso que aqui diz, sim é sim, não é não. Então, isso é questão de coerência. E muitas vezes nós encontramos nos tempos de hoje pessoas muito incoerentes, porque aprenderam com o mundo dos tempos de hoje a serem incoerentes. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa, ela tem a sua maneira de pensar... Mas na hora de agir, ela não age conforme os seus princípios. Ela não age conforme aquilo que ela aprendeu de bom no meio da sua família. Ela vai agir conforme o mundo modela, como o mundo propõe. Então isso acaba sendo uma incoerência. O sim deixou de ser sim e passou a ser não. Então é uma coisa realmente que... Não leva a pessoa a, a ser constante na sua caminhada de fé. E isso também é um testemunho de vida. Testemunho de vida não é só quando a gente reza, não é só quando a gente tem boas obras. Mas testemunho de vida é quando também nós somos coerentes. Um exemplo bem concreto para a gente fechar essa ideia da primeira leitura. Se na minha cabeça, no meu conceito, nos meus princípios, eu acredito no valor da vida, então a minha atitude de cada dia tem que ser coerente com aquilo que eu estou pensando, o valor da vida. Então, o correto seria não concordar com o aborto, não concordar com coisas que destroem a vida, não trazer para a própria experiência existencial coisa que profana a vida. Então, se eu acredito no valor da vida, então eu tenho que dar sinais, atitudes no meu dia a dia que realmente isto é verdadeiro. Pensamento para a prática. O evangelho de hoje também se diz respeito ao nosso tempo. Jesus fala que nós temos uma missão e nós somos chamados a sermos sal da terra e luz também do mundo. Sabemos muito bem a importância do sal, dar sabor à comida, né? é o tempero, é o tempero essencial para a comida ficar gostosa. Mas só que tem um detalhe. Sal de menos estraga a comida. Sal de mais estraga a comida. É a mesma coisa em relação à luz. Luz de menos não clareia nada. Tudo fica escuro. Luz de mais acaba cegando. Quem está olhando... Para a luz. Então o que, que nós devemos ser? Qual o cuidado que nós devemos ter? É o equilíbrio, é o equilíbrio. Não podemos ser menos, não podemos ser menos, menos cristão, menos gente boa, menos pessoas amáveis, menos pessoas que façam caridade... Menos pessoas de Deus, não podemos ser esse menos, porque senão, não vamos estar dando sabor ao mundo, o sabor do evangelho, o sabor do amor de Deus, o sabor da presença de Deus. E também a gente não pode ser mais, mais arrogante, mais soberbo, mais orgulhoso, mais dono de si, mais exibido, mais autoritário, mais julgar-se ser melhor do que os outros. Porque muitas vezes eu posso dizer que eu tenho fé, que eu acredito em Deus, que eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar o caminho de Deus, mas vê, às vezes o mais presente na minha vida acaba atrapalhando. Porque em vez de eu fazer com que o outro se aproxime justamente de Deus, eu vou fazer que o outro se afaste cada vez mais. Porque você sabe que as pessoas têm facilidade para pegar implicância, né? E se pega implicância com a gente, quem paga o pato é Deus. ah aí, não quero saber de na igreja, não quero saber de rezar, não quero porque fulano me fez isso, porque fulano se comportou assim comigo. Então a, a nossa presença no mundo tem que ser uma presença muito equilibrada, muito equilibrada. Por isso que no finalzinho do evangelho, lá no versículo 16, Jesus disse assim que as nossas boas obras possam Ajudar as pessoas A louvar a Deus A louvar a Deus Por isso que a gente tem que ser não, é, Tem que ser Tomar um cuidado Para não ser menos E não ser Também demais A gente precisa Ter esse equilíbrio A gente precisa ter esta medida Certa, a gente precisa Ter esta Presença Certa na vida das pessoas. Fazendo assim, nós vamos ajudar muitos irmãos e irmãs a fazer um bonito caminho de Deus, a conhecer o amor de Deus, a fazer uma experiência ao ponto de também se tornarem sal e luz do mundo. Então nesta noite, acolhendo esta palavra, nós queremos pedir o Espírito Santo que nos conceda esta graça. Dom da coerência, muito importante para a nossa vida. A coerência é um instrumento importantíssimo para a evangelização, para o anúncio, como testemunho de vida. Né? Então, a coerência fala o que pensa, mas vive também aquilo que você fala. Então, a coerência... Queremos pedir nesta noite ao Senhor este equilíbrio muito importante para a nossa vida, porque às vezes a gente quer ser pessoa de Deus, mas quer oferecer o pouco nosso para Deus. E às vezes a gente quer ser de Deus, mas a gente não quer tirar o nosso lado humano, que muitas vezes é demais presente dentro de nós. Lembremos que água e óleo não se misturam. As coisas de Deus com o humano, no exagero, também não se misturam. A gente precisa ser, é, de uma forma, fazer essa experiência do esvaziar-se de nós mesmos, para podermos enchermos cada vez mais de Deus. Então, por isso, precisamos também... Desta riqueza espiritual que se chama equilíbrio. O tempo de hoje precisa de cristãos equilibrados, não de cristãos desequilibrados. Porque o mundo já está desequilibrado por si só, né? Então o nosso papel é pôr ordem aonde está bagunçado. Como é que se pode pôr ordem quem é bagunçado? Não pode, não tem jeito, não... Não dá certo, né? Então a gente precisa desse equilíbrio. Então que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a fazer este caminho na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. De pé. Fortificados pela palavra que ouvimos.